É, boa noite aos meus amados irmãos em Cristo. É, hoje, dia 9 de maio de 2022, me encontro aqui na casa do Senhor para ministrar o estudo. Grande alegria no coração que, novamente, o Senhor me oportunizou a compartilhar a sua para palavra. Nós iremos hoje falar sobre o coração, né, sobre o nosso coração, de como nós devemos guardar o nosso coração para que nós andemos uh, em comunhão com o Senhor. Eu vou, antes de iniciar, orar, para colocar tudo diante do, do Senhor, para que tudo venha a ser conduzido por Ele, e depois então nós vamos entrar especificamente no estudo da palavra. Amém, irmãos? Amado Deus e Pai, uh, me encontro aqui na Tua presença, quero... Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha a tomar conta de todas as coisas nesse momento, de que tudo que venha a ser ministrado aqui venha a ser do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a tocar a mente e o coração dos meus amados irmãos, para que eles possam ouvir, absorver e compreender a Tua verdade, que nada que venha ser dito aqui venha ser distorcido pelo inimigo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que tudo venha a ser claro e cristalino para os meus irmãos e que nós possamos mais uma vez aprender de ti, nos alimentar de ti e nos alegrar na tua palavra, em nome de Jesus. E desde já te agradeço, te louvo, por tudo que o Senhor fará durante esse estudo. Amém. Então, para iniciar, em Provérbios 4:23, a palavra diz assim, Sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uh, um pouquinho mais adiante, em Provérbios 27, 19, eu quero uh, ler essas duas palavras antes de fazer um comentário. Diz assim, uh, Provérbios 27, 19, Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, irmãos, de todas as coisas que nós devemos guardar na nossa vida, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele, assim como a palavra nos diz, mais para frente nós vamos ver, né? dele, dele procedem as fontes da vida e por conseguinte, podem proceder também as fontes da morte, se, pro, se procedem as fontes da vida, obviamente que o contrário também é verdadeiro. Né? E em Provérbios 27, 19, diz assim, como na água o rosto corresponde ao rosto. Na água nós enxergamos o nosso rosto, quando nós olhamos o reflexo. Né? Isso aqui foi escrito ah, há 3 mil anos, talvez, talvez mais. Então, talvez não houvesse espelho, mas hoje nós podemos fazer uma alusão com o espelho, né? assim como nós nos olhamos no espelho e vemos o nosso rosto, assim também o nosso coração corresponde ao que nós somos. Né? Aquilo que se encontra no nosso coração representa o que verdadeiramente nós somos. Né? O coração do homem, assim como na, na água o rosto corresponde ao rosto, há uma equivalência das imagens, assim o coração do homem corresponde ao que o homem é. Né? Uh, em Ezequiel no capítulo 36 no versículo, do versículo 24 em diante eu vou ler um pequeno trecho que fala uh, onde o Senhor falou através do profeta Ezequiel né? no do 24 diz assim tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra então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 entre as nação, nações, então vos lembrareis de vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não eram bons, terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Essa palavra de Ezequiel aqui, ela ministra muito, porque ela fala sobre a conversão do homem, né? Ela diretamente fala sobre a conversão do homem em todos os tempos, mas nós vamos trazer para o tempo atual. Tomar-vos-ei de entre as nações, né? Deus nos tomou de uma outra nação, Deus nos tomou da nação do inimigo dele, da nação do nosso inimigo, né? De Satanás. E de todos os lugares nos congregaria no lugar onde ele escolheu, né? na terra onde ele escolheu uh, atualmente a igreja no futuro futuramente quando nós uh, não estivermos mais nessa terra nós nos congregaremos todos juntos na nova jerusalém mas a primeira uh, a primeira coisa né que Deus prometeu que faria ele aspergiria água pura sobre nós né uh, ou seja nós recebemos o batismo, né? E nós e ficareis purificados. E de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, nós somos batizados para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. E isso, a partir desse momento, Deus diz o seguinte, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Ou seja, é necessário que o nosso coração, aquele que nós tínhamos anteriormente ao nosso batismo, ao nossa conversão, ele seja trocado, ele seja recolocado. Né? Deus tem que trocar o nosso coração de pedra, aquele que veio com nós da natureza pecaminosa, aquele que nasceu com nós separado de Deus. Né? Fomos concebidos em pecado, Salmo 51. Então, a partir desse coração novo, nós recebemos um Espírito novo, o Espírito de Deus para habitar em nós e nós temos condições, através do Espírito de Deus e de um novo coração, de obedecer aos ensinos de Deus. Deus já sabia que o homem não teria condições de obedecer a lei que estava fora. Por isso que Ele estabeleceu o sacrifício do tabernáculo, né? ah, a expiação pelos pecados, através do sacrifício de animais, porque o salário do pecado é a morte. Mas hoje, irmãos, basta que nós venhamos a nos consertar. E isso iniciou através de nós trocarmos a nossa natureza, o nosso coração, aquele que nós tínhamos anteriormente, por um novo coração. né? Então essa passagem, ela ministra bastante, e mais na frente aqui no 31 diz assim, uh, depois que tudo isso acontecer, depois que nós nos inclinarmos, depois que nós... Uh, congregarmos Depois que nós aprendermos a palavra Depois que nós vivermos uh, Uma vida de reino Com os nossos irmãos Com os nossos líderes espirituais uh, Em comunhão com o Senhor Lendo a palavra diariamente Orando, tendo comunhão Aí vai, nós vamos chegar No ponto que eu considero assim uh, O ponto onde nós podemos Realmente constatar Que nós tivemos A nossa natureza alterada e que nós somos homens e mulheres convertidos para o Senhor. Né? Que nós tivemos uma mudança de rumo, que nós nos convertemos ao Senhor, que nós nos convertemos a Deus através do Seu Filho Jesus Cristo, que nós verdadeiramente aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor, né? aceitamos a sua morte na cruz em nosso favor, aqui no, quando diz no 31 assim, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Irmãos, quantos de nós hoje podemos nos lembrar daquilo que nós fazíamos no mundo e temos nojo daquilo que acontecia? Né? Nós temos, assim... Uh, nos dá tristeza. Né? Eu, particularmente, assim, fico triste comigo mesmo, com as atitudes que eu tinha no mundo, que, obviamente, que eram ignorância minha, né? uh, confrontavam uh, os ensinos do Senhor. Né? Uh, mas Deus também diz na palavra lá em Atos que Ele não levou em conta o tempo da ignorância. Então... Uh, eu me alegro novamente por saber que eu tive a oportunidade de receber esse coração novo, de Deus ter aspergido água pura sobre mim, de eu ter recebido o batismo, de eu ter recebido um novo coração, de eu ter recebido uma nova natureza, de eu ter, uh, através desse novo coração e dessa nova natureza, de eu ter capacidade de andar nos caminhos do Senhor, né? Uh, mesmo caindo, muitas vezes, nós nunca vamos poder nos esquecer que nós somos pecadores e que lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair. Então, nós sempre temos que ter humildade. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Então, nós temos que ter humildade de saber que dependemos totalmente do Senhor. É um assoprão, irmãos, para que nós venhamos a cair, né? Então, assim também, por isso, lá em Mateus 7, diz: Não julgueis para não seres julgados, né? porque com a mesma medida com que julgares, sereis julgados, porque vê tu uh, o cisco no olho do teu irmão e não vê tu a trave no teu. Então, nós temos que ter muito cuidado, mas sim, podemos nos alegrar, porque recebemos de Deus um coração novo, porque recebemos de Deus um uma oportunidade de andar nos seus caminhos. Mas o primeiro versículo que nós lemos, que nós devemos guardar o nosso coração, ele vai valer por toda a nossa existência terrena, porque a partir do momento que nós expusermos o nosso coração, nós estamos nos expondo. Né? Nós sempre precisamos guardar o nosso coração para que nós não venhamos a correr o risco de nos expor ao inimigo, de nos expor ao pecado, né, irmãos? Porque nós dependemos totalmente do Senhor. Porque sem Ele, o próprio, próprio Senhor falou: né? sem mim nada podeis fazer. Que dirá enfrentar o inimigo do Senhor? Né? Em Atos, no capítulo 2, no versículo 30, 37, diz assim: A passagem que eu quero ler para o Senhor, para os irmãos que também fala sobre o coração. Né? Atos 2, 37 diz assim. Uh, a passagem chama 3 Mil Batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Né? Aqui foi quando os apóstolos receberam, os discípulos do Senhor receberam, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, e Pedro fez aqui o, o discurso, né? uh, no 14, em Atos 2, 14, tem aqui o discurso de Pedro, onde ele prega sobre uh, várias coisas e esses que ouviram então a pregação, eles tiveram o coração compungido, né? eu creio que uma maioria dos irmãos sabe o que, que é compungido, compungido é entristecido, nós tiver, eles tiveram o coração, o coração deles parece que se amassou, vamos colocar dessa forma, né, de uma forma uh, figurada, porque eles se entristeceram, porque eles sabiam que estavam naquela condição, na condição adversa, a pregação de Pedro. Então eles fizeram a pergunta, que faremos, irmãos? Né? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nos deu, nosso Deus, chamar. Então, aqui o arrependimento começou no coração, né? Essas, esses irmãos que viveram lá nessa época, uh, uns, alguns meses após a, a morte do Senhor, né? talvez nem, nem meses, talvez apenas dias, eles se entristeceram no coração, para que eles se arrependeram no coração, para que eles pudessem ser batizados, e recebesse o Espírito Santo. Né? Então, como nós já lemos e podemos constatar através da palavra, sempre as nossas. É, tudo é determinado no nosso coração. Né? Eu quero ler uma passagem para os irmãos também, que está em Efésios, no capítulo 3, no versículo 17. Efésios 3,17 diz assim, E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Novamente. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Cristo precisa habitar no nosso coração diariamente, uh, porque nós recebemos o Espírito Santo, porque nós fomos batizados, e através da nossa fé, através da nossa comunhão, através da nossa comunhão pela oração, pela palavra, Cristo tem que estar vivo, Ele tem que estar vivo dentro de nós, irmãos. Ele tem que, uh, com, como diz a palavra aqui em Provérbios 27,19, assim como o homem vê o rosto dele no espelho, na água, as pessoas têm que enxergar Cristo em nós, uh, porque é, foi para isso que nós fomos resgatados, nós fomos resgatados do mundo, para que nós sejamos expressão de Cristo na terra, irmãos. Amém? Para que nós possamos expressar aquilo que uh, Jesus tem nos ensinado diariamente, na congregação, através dos nossos líderes, através dos nossos irmãos, através daqueles que uh, professam a palavra. E, amém, irmãos? Uh, e assim como a nossa fé, a nossa vida, a nossa comunhão em Cristo se inicia no coração, assim também o pecado, ele inicia no nosso coração. Né? Existe uma disputa pelo nosso coração entre o inimigo de Deus e o nosso Senhor. Na verdade, o nosso Senhor já nos tomou. Ele foi lá nos resgatou das trevas. Mas como a nossa natureza, a natureza adâmica ainda permanece em nós, nós sempre precisamos ter o cuidado de guardar o nosso coração para que nós não venhamos a nos equivocar e a cair. Né? Porque Satanás, né, como diz lá em 1 Pedro Ele é como um leão que ruge E anda em derredor Procurando a quem possa tragar Então, o inimigo de Deus, ele sempre vai tentar resgatar o coração do homem de volta para o seu exército. Então, depende única e exclusivamente de nós que isso não venha a acontecer. Né? Ah, em Gênesis, no capítulo 6... No versículo cinco fala sobre o momento em que o Senhor, em que Deus, né. Gênesis 6, 5 diz assim, Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem, logo após a criação, ele, os desígnios do coração do homem se tornaram mal. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Isso pesou no coração de Deus, que a maldade uh, tivesse entrado no coração do homem. E Deus decidiu, né? disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aqui segue com a história de Noé. Uh, então, devido a os maus desígnios ter tomado conta do coração do homem, Deus se arrependeu, inclusive, de ter criado o homem. Né? Em determinado momento, Deus se arrependeu da criação, né? conforme nos ensina a palavra. Mas Noé achou graça diante de Deus, e Deus continuou com esse projeto. Mas tanto numa ocasião aqui... Né? Uh, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O desígnio do coração do homem em tudo era mal. E aí se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra e isso lhe pesou o coração. Né? Então, Deus, uh, num segundo momento porque Noé encontrou graça diante de Deus. Uh, nós estamos aqui hoje, né? porque Deus havia decidido exterminar com a criação, uma vez que a corrupção havia entrado no coração do homem. E nós hoje precisamos ter esse mesmo cuidado, para que nós não venhamos a corromper o nosso coração. Nós muitas vezes nós achamos muito complicado, muitas coisas, muito difícil obedecer, muito difícil... Uh, andar nos caminhos do Senhor. Uh, irmãos, isso é a coisa mais preciosa, a coisa mais valiosa, a coisa mais importante. A maior liberdade que nós podemos ter é ter um caminho por onde nós devemos andar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Nós nós temos a direção, irmãos. Eu não sei se os irmãos conseguem fazer essa correlação de se colocar lá no mundo quando nós não tínhamos por onde nós deveríamos andar, quando nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo aqui na Terra. Nós não tínhamos propósito. Nós éramos é, seres, criaturas sem propósito. E hoje, por misericórdia, nós somos resgatados. Nós temos um caminho por onde nós devemos andar, sim, nós precisamos nos esforçar muitas vezes para andar por esse caminho, mas esse esforço depende muitas vezes do nível da nossa comunhão, porque se nós tivermos uma comunhão plena com o Senhor, Jesus Cristo disse que o jugo dele é leve e suave. Né? Então, ao contrário do peso que nós carregávamos no mundo, nós estando com em Cristo, o nosso coração anda leve, porque nós temos, além de todas as promessas de vida eterna, filiação, eh, termos sido selados pelo Senhor, de Satanás não nos tocar sem a permissão de Deus, tudo isso deve trazer paz ao nosso coração. Né? Ah, lá em, em... a palavra fala em Filipenses 4, né? a paz que excede todo entendimento. É assim que nós devemos nos sentir. E se nós não nos sentimos, óbvio, Jesus também falou que no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor Celso prega sistematicamente aqui: que nós, esses poucos anos que nós vamos passar na terra, alguns de nós, como eu, por exemplo, que já tenho mais de 50, irmãos, é mais alguns anos. Se o Senhor não voltar antes, porque nós estamos às portas do último grande avivamento que foi profetizado, que seria no Brasil, e esse avivamento precede a vinda do Senhor, então talvez nós vamos ter oportunidade de ver o maior advento que o planeta uh, vai ter visto nos últimos 4, 5 mil anos, porque o maior advento que houve até o momento foi a vinda de Cristo. E agora nós estamos às portas da segunda vinda de Cristo. Então tudo isso deve ser motivo de alegria para nós, irmãos. Nós jamais em nenhum momento, apesar das dores, apesar das dificuldades que todos nós temos, todos nós passamos por dores, dificuldades, tristezas, perdas, mas nós temos a maior, o maior tesouro. Né? Nós somos aquele homem que, achou a pérola no campo, né? nós devemos vender tudo que temos. E quando eu falo em vender tudo que temos, não é vender literalmente. Esse vender, assim como na passagem do Jovem Rico, é nos livrarmos de todas essas coisas que nós trazemos do mundo. O orgulho, a soberba, achar que nós somos alguma coisa, achar que nós podemos alguma coisa, achar que nós temos alguma virtude. Irmãos, como é bom não poder nada sem o nosso Senhor, ter certeza absoluta de quem nos capacita a fazer algo, a ser alguém, alguma coisa, é o Senhor Jesus Cristo. Porque tu não precisa sentir culpa, irmão, se por algum motivo tu não é capacitado para isso ou para aquilo. Porque nós temos um Senhor sobre a nossa vida basta que nós estejamos em comunhão com o nosso Senhor. Amém? Continuando, em Marcos, no capítulo 7. 14 diz assim. Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa passagem tem em Mateus também, que fala que aquilo que contamina o homem é o que sai da boca do homem, que o que está no coração do homem é o que contamina o homem. Por isso nós precisamos ter o maior zelo por tudo aquilo que nós falamos. E, via de regra, nós somos negligentes com aquilo que nós falamos. Né? E aquilo que nós falamos sai, obviamente, do nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Mas a partir do momento que nós prestarmos atenção naquilo que nós falamos, naquilo que, no, que sai da nossa boca, que, ao invés de amaldiçoar, que ao invés de falar mal de A, de B nós venhamos a abençoar, nós venhamos a compreender, nós venhamos a nos colocar no lugar das pessoas. Deus vai começar a nos dar graça e vai começar a mudar o nosso coração. O nosso coração vai mudando para ser um coração pleno, cheio do Senhor. Amém, irmãos? É... Então, o pecado... Eu só quero reforçar isso. Assim como a vida, assim como uh, nós devemos guardar o nosso coração para estar em comunhão com o Senhor e para ter a vida divina dentro de nós, para ter, ter a oportunidade de estar em comunhão plena com o Senhor, assim também nós devemos guardar o nosso coração, porque o pecado ele também nasce no nosso coração. Ele nasce de uma ideia, ele nasce de um, de um episódio que acaba modificando as nossas emoções e as nossas emoções modificam aquilo que está no nosso coração e a partir dali nós estamos sujeitos ao pecado. Que nós não venhamos a ser assim, irmãos, que nós não venhamos a ser o, o homem de ânimo dobro, que nós venhamos a ser firmes no Senhor, na nossa fé em Cristo, firmada no nosso coração, amém. Ah... E agora nós vamos ver como, como que Deus vê o coração, né? Como que como que Deus olha para o nosso coração. Mas, ah, uma história bem conhecida, em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Deus ah, se entristeceu com Saul Deus rejeitou Saul ele pediu para o profeta Samuel que ungisse o um novo rei, né? que ele fosse à casa de Gessé e escolhesse entre os filhos de Gessé, que Deus mostraria né, entre os filhos de Gessé,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 Então o único que pode sondar o nosso coração e verdadeiramente saber aquilo que está dentro do nosso coração é o Senhor Deus é, muitos de nós né talvez no início da caminhada ou por algum motivo ou outro eu muitas vezes já presenciei isso creio que muitos irmãos presenciaram irmãos não é possível manipular Deus Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece os teus pensamentos, ele conhece aquilo que está no teu coração, ele conhece aquilo que vai sair da tua boca. E muitas vezes nós queremos externamente mostrar algo que passa longe da verdade, né? Isso é muito pior do que nós externarmos aquilo que realmente somos e vivemos e tentarmos nos consertar do que vivermos uma vida de aparência, vivermos uma vida onde nós chegamos aqui na igreja, entramos por aquela porta e colocamos uma capa de cristão e agimos como cristão durante uma hora e meia, duas horas, comparecemos às atividades, etc, etc. Mas como é que é a nossa vida? Quando estamos somente nós e Deus. O que, que, o, o que, que nós vivemos? Como que nós uh, vivemos dentro da nossa casa? O que, que nós pensamos no nosso trabalho? Como que nós agimos no nosso trabalho? O que, nós, o que sai da nossa boca? Né? O que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Nós não podemos manipular Deus, irmãos. Nós não podemos usar uma capa de cristãos na igreja. Aliás, eu tenho convicção plena de que isso é abominável aos olhos de Deus. Nós somos cristãos o tempo todo. Para carregar esse título de cristão, nós precisamos agir como tal o tempo todo. E quando nós nos equivocarmos, quando o Espírito Santo nos mostrar que nós nos equivocamos antes de dormir, na hora que nós nos recolhermos, a gente tem que se consertar. Nós precisamos nos consertar para manter a nossa comunhão, porque a partir do momento que nós começamos a negligenciar isso, o nosso coração vai para longe de Deus. O nosso coração começa lentamente a se afastar de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós não vamos para nenhum lugar neutro, irmãos. Nós vamos para perto do inimigo. Amém? Eu gostaria, sim, de reforçar essa essa colocação porque uh, nós como anciãos da igreja eu como ancião da igreja a gente presencia muitas coisas e o tempo nos ensina a nos colocar no lugar dos nossos irmãos e muitas vezes a gente nós vemos assim os equívocos que nós cometemos lá atrás também ou até às vezes cometemos hoje em dia ainda. Mas, irmãos, Deus nos oportuniza nos consertar e limpar o nosso coração todos os dias. Né? Uh, o... Quando o Senhor lavou os pés dos discípulos, né? dos apóstolos, Pedro disse assim, não, mas de jeito nenhum tu vai lavar os meus pés, mas bem capaz, tu que é o Senhor aqui, eu que sou o Zé Ninguém aqui, tu vai lavar meus pés. Jesus exortou ele dizendo assim, se tu não permitir que eu lave os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele disse, bom, então já me dá um banho logo, então já, então já quero tomar um banho logo de uma vez, já que é para ter parte contigo, né? falando assim a grosso modo. Mas o que, que o Senhor Jesus estava dizendo? Nós todos os dias nos contaminamos um pouco com o mundo. E aquele lava-pés ali, além de toda a outra parte, que representa de quem quer ser o maior no reino de Deus, que seja o menor, né, que tenha humildade, que se humilhe diante dos outros, que se humilhe para servir, também representa que Jesus todos os dias nós entrando em comunhão com Ele, Ele vai nos limpar. Né? Ele vai lavar os nossos pés, se foi só os pés que nós sujamos. Às vezes nós sujamos um pouco mais que os pés. Às vezes nós sujamos as pernas, às vezes nós sujamos o corpo todo. Né? Não é o desejo do Senhor, mas nós temos a oportunidade, irmãos, de nos limpar. Jesus vem e lava os nossos pés. Jesus nos lava com água e com seu sangue, através do seu sacrifício. Então, uh, eu quero só, por último, assim, colocar né, que uh, existem muitos perigos em não guardar o coração para o cristão. Né? Nós que anelamos por estar em comunhão com o Senhor, nós que anelamos em estar na vida eterna, em ter a experiência, talvez, de daqui a um... Uns meses, uns anos, nós não sabemos uh, estar com o Senhor na glória. Nós temos que guardar o nosso coração. Em Hebreus 3, fala assim. Hebreus 3, no versículo 12. Diz assim, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, se hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Amém. Então, assim, irmãos, é do que nós estávamos falando há pouco, né? É... Nós devemos nos exortar mutuamente, nós devemos, com amor, obviamente, né? A exortação, é... o Senhor nos ensina, né? Que a palavra. Ela serve para ensinar, consolar e exortar, mas sempre com amor. Né? Uh, mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Né? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Né? Uh, no versículo 12, assim, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que nós não venhamos a duvidar de nada do que o Senhor tem nos ensinado, que nós não venhamos a duvidar de nada daquilo que o Senhor tem colocado para nós, que nós não venhamos a duvidar de nada do que tem entrado como verdade absoluta no nosso coração, que está na palavra. Que nós possamos ter um coração contrito e compungido na presença do Senhor, que nós possamos ter... Esse coração guardado diariamente, né? Uh, sobre todas as coisas que nós devemos guardar, que nós devemos aguardar o nosso coração desde o, desde o momento em que nós nos, nos levantarmos até o momento que nós nos adeitarmos novamente. Que nós possamos viver uma vida de cristãos verdadeiros, com o coração entregue ao Senhor. E, irmãos, uh, novamente... Todos nós temos aflições, todos nós temos problemas, todos nós temos momentos em que somos provados, inclusive, pelo Senhor. Mas que nós possamos permitir que o Senhor Jesus lave os nossos pés, todos os dias, que nós entremos novamente no descanso do Senhor. Quando nós orarmos, quando nós entrarmos em contato com a palavra, quando nós viermos a entregar aquilo que aconteceu, que mesmo que a gente não tenha certeza que desagradou o Senhor, mas se nós acharmos que pode ter desagradado o Senhor, que nós venhamos a colocar diante do Senhor. Nós devemos colocar, na verdade, todas as coisas diante do Senhor, todas as nossas angústias, todos os nossos desejos, todas as coisas para que o Senhor conduza a nossa vida. Porque é dessa forma que nós vamos ter paz e vamos ter paz em guardar o nosso coração. Amém? Eu quero abençoar a vida de todos aqueles que estiverem ouvindo esse estudo. Quero agradecer por esse momento na presença do Senhor. Quero agradecer mais uma vez o Senhor ter me oportunizado de realizar a sua obra. Em nome de Jesus, quero orar para encerrar então, irmãos. Nós vamos orar. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer por toda a palavra que o Senhor liberou nesse momento. Quero agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada irmão meu que tenha tido contato com esse estudo, Senhor, que o Senhor possa guardar o coração de todos os meus irmãos, Pai, na Tua paz, na Tua alegria, na Tua esperança, na esperança da vida eterna, na esperança de que um dia nós estaremos juntos contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a abençoar esses meus irmãos amados, Pai, que o amor seja o sentimento mais vivo que nós possamos ter no nosso coração, que nós possamos te amar de todo o nosso coração conforme a tua palavra nos ensina, que nós possamos amar os nossos irmãos como foi o novo mandamento que tu deste para nós antes de partir, em nome de Jesus, eu te louvo, glorifico o teu santo nome, Pai amado, graças eu te dou por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém.